Assim, hum, tudo bem? Hum? Tudo bem, professor. você? Tudo bem, graças a Deus, graças a Deus. Saudades de você. Assim, ah, graças a Deus. Eu também estou com saudade do mundo. Graças a Deus. Assim, ah, então, sim. aqui estamos e aqui viemos. Aqui somos. E assim seremos. Ó. Amém, pode ser. Graças então, a Deus. Aqui nos encontramos nessa confluência. Sim. Ó. É, lição 170? Graças a Deus. Curso em Milagres? Graças a Deus. É bonita essa lição. Não há crueldade em Deus e nem em mim. Graças a Deus. Fico só no repite aqui. <risos> Ninguém ataca... Espera aí, não, eu, espera aí, deixa eu respira fundo. Porque isso é muito bonito. Ninguém ataca sem a intenção de ferir. Isso não pode ter exceção. Quando pensas que atacas em autodefesa, queres dizer que ser cruel é uma proteção, que estás a salvo por causa da crueldade. Queres dizer que acreditas que ferir o outro te traz liberdade. E queres dizer que atacar é trocar o estado em que te encontras por algo melhor, mais seguro e protegido de invasões perigosas e do medo. Graças a Deus. Posso dizer, mas há uma diferença entre atacar e agenciar, certo? Por exemplo, dizer não, não é atacar. Sim. Estabelecer um limite interativo também não é atacar, certo? Sim. Se... O irmãozinho se sente ferido com isso? A intenção de... Um, como é que eu vou dizer? A intenção de interagir sem limites fica exposta? Na, não. Na, na, na, na reação do, do coleguinha? Não? Como, como alinhar isso? Alinhar os limites com isso? Estabelecer limites? Só isso. Cada um no seu quadrado, né? Entendi, acho Tá certo. estabelecer limites interativos no seu domínio pessoal não é ataque. Não, ó. Se o outro se sente atacado, o problema ou a sensação, sentimento, tá em quem sente, ó. Entendem, eu acho, hein? Entendo, mas fazer isso sem medo, certo? Pois é, em paz de espírito, em exercício da agência. Isso, hã? Tá bom. Então, o texto continua. Como é inteiramente insana a ideia de que defender-te do medo é atacar. Pois é assim que o medo é procriado e alimentado com sangue para fazê-lo crescer, inchar e enfurecer-se. Assim, o medo é protegido e é impossível escapar. Hoje, aprendemos uma lição que pode poupar-te mais atrasos e misérias desnecessárias do que podes imaginar. É isto. Fazes aquilo contra o qual te defendes e pela tua própria defesa, fazes com que seja real e inescapável. Abaixa as tuas armas e só então perceberás que é falso. Parece que atacas o inimigo que está do lado de fora, mas a tua defesa estabelece um inimigo do lado de dentro, um pensamento alheio, lutando contra ti mesmo, privando-te de paz e dividindo a tua mente em dois campos que parecem ser totalmente irreconciliáveis. Pois agora o amor tem um inimigo, um oposto, e o medo o estranho precisa agora da tua defesa contra a ameaça do que realmente és. Se considerares cuidadosamente os meios pelos quais a tua autodefesa inventada procede em seus caminhos imaginários, perceberás as premissas em que se baseia a ideia. Primeiro, é óbvio que as ideias têm que deixar a sua fonte, pois és aquele que faz o ataque e não pode deixar de tê-lo concebido antes mas ataca o que está fora de ti e separas a tua mente daquele que deverá ser atacado, com fé perfeita de que a divisão que fizeste é real. Em seguida, os atributos do amor são conferidos ao inimigo do amor, pois o medo vem a ser a tua segurança e o protetor da tua paz, ao qual te voltas esperando o consolo, e procurando escapar das dúvidas em relação à tua força e buscando a esperança do repouso numa quietude sem sonhos. E ao despojares o amor do que pertence a ele, e só a ele, o amor é dotado dos atributos do medo, pois o amor te pediria que te despojasses de todas as tuas defesas como mera tolice, e as tuas armas, na verdade, se desfariam em pó, pois é o que são. Com o amor como inimigo, a crueldade tem que vir a ser um deus, e os deuses exigem que aqueles que os adoram obedeçam aos seus ditames e recusem-se a questioná-los. A punição severa é o quinhão inexorável daqueles que perguntam se as exigências são razoáveis ou até mesmo sãs. Seus inimigos, sim, são insensatos e insanos, mas eles próprios são sempre misericordiosos e justos. Hoje contemplamos, sem emoção, esse Deus cruel, e observamos que, embora os seus lábios estejam manchados de sangue e embora pareça lançar chamas de fogo, é apenas feito de pedra. Não pode fazer nada. Não precisamos desafiar o seu poder, ele não tem nenhum e aqueles que veem nele a sua segurança não têm nenhum guardião, nem força para invocar em momentos de perigo e nenhum guerreiro poderoso para lutar por eles. Esse momento pode ser terrível, mas pode também ser o momento da tua liberação da escravidão abjeta. Fazes uma escolha de pé diante desse ídolo, vendo-o exatamente como é. Devolverás tu ao amor o que tens buscado arrancar dele para depositar diante desse pedaço de pedra irracional? Ou farás outro ídolo para substituí-lo? Pois o Deus da crueldade toma muitas formas. Pode-se achar outra. Contudo, não penses que o medo é o modo de escapar do medo. Lembremos-nos do que o livro-texto enfatizou a respeito dos obstáculos à paz. O obstáculo final, o mais difícil de se acreditar que não seja nada, um obstáculo com a aparência de um bloco sólido, impenetrável, amedrontador e além do conquistável, é o medo do próprio Deus. Aqui está a premissa básica que entroniza o pensamento do medo como Deus, pois o medo é amado por aqueles que o idolatram e o amor agora aparenta revestir-se de crueldade. De onde vem a crença totalmente insana em deuses de vingança? O amor não confundiu os seus atributos com os do medo. Mesmo assim, os adoradores do medo não podem deixar de perceber a própria confusão do, entre aspas, inimigo do medo, e a sua crueldade é agora uma parte do amor. E o que poderia ser mais amedrontador agora do que o próprio coração do amor? O sangue parece estar em seus lábios, o fogo vem dele. E ele é mais terrível do que tudo, mais cruel do que qualquer coisa que se possa conceber e fulmina todos aqueles que o reconhecem como seu Deus. A escolha que fazes hoje é certa. Pois olhas pela última vez para esse pedaço de pedra esculpida que fizeste, e não mais o chamas de Deus. Já alcançaste esse lugar antes, mas escolheste que esse Deus cruel permanecesse contigo sob outra forma. E assim o medo de Deus retornou contigo. Dessa vez, tu o deixas lá, e retornas a um novo mundo, sem a carga desse peso. Um mundo contemplado, não através dos olhos do medo que não veem, mas da visão que a tua escolha devolveu a ti. Agora, os teus olhos pertencem a Cristo e Ele olha através deles. Agora, a tua voz pertence a Deus e ecoa a sua. E agora, o teu coração permanece em paz para sempre. Tu escolheste no lugar de ídolos e os teus atributos dados pelo teu Criador, te são, enfim, devolvidos. O chamado a Deus foi ouvido e respondido. Agora, o medo dá lugar ao amor, enquanto o próprio Deus substitui a crueldade. Pai, somos como tu és. A crueldade não habita em nós, pois ela não existe em ti. A tua paz é a nossa, e abençoamos o mundo com o que recebemos só de ti. Escolhemos outra vez e fazemos a nossa escolha por todos os nossos irmãos, sabendo que são um conosco. Trazemos a eles a tua salvação, assim como a recebemos agora. E agradecemos por eles, que nos tornam completos. Neles, vemos a tua glória e achamos a nossa paz. Somos santos, porque a tua santidade nos libertou. E damos graças. Amém. Graças a Deus, né? Graças a Deus, Pazes, é isso. Não há crueldade em Deus e nem em mim. Graças a Deus. Que bom, hein? É, que bom. E, e, entendi, Pazes. Então, se eu entendi a lição, não faz sentido ter este medo de Deus. Isso mesmo. Perfeito. Boa sorte para todo mundo. Bons estúdios. Gratidão, professor.